eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGasGATRD E sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Carna Week Sim, gente, Carna Week é o primeiro especial aqui do canal Nós vamos ter uma semana inteira com vídeos todos os dias De segunda a sexta, postados às 18 horas Com looks e inspirações pra o Carnaval desse ano Então já vai agora se inscrever e ativar o sininho de notificações Pra você não perder nenhum dos vídeos novos E já deixa o like aqui antes de começar o vídeo E pra começar esse especial, eu já comecei com uma make rosinha, tá? Cheia de pedrarias, cheia de... Bomba. E é isso. Continue assistindo. E, gente, esse é o primeiro vídeo de especial de carnaval, como vocês já sabem E, nessa semana inteira, eu vou tentar ao máximo me manter fazendo tutoriais Só com produtos o mais barato possível Pra todo mundo poder ir pro carnaval sem ter que gastar muito dinheiro Com o primer aplicado, como a gente tá nessa vibe de carnaval E todo mundo tá usando mais a make Eu acho que hoje eu vou fazer uma gracinha nas minhas sobrancelhas E eu vou colar elas, porque eu vou mudar o formato delas E pra isso eu vou usar uma cola em bastão que Você vai meio que passar a cola nas né? suas sobrancelhas no sentido contrário do crescimento dos pelos. Os meus pelinhos crescem pra cá, então eu vou passar a cola assim. Pode passar a cola mesmo, tá? Mas também não exagera, né? Não vai passar o tudo todo na sobrancelha só. E agora que você tá horrível, você deve estar tá pensando John, o que, que eu fiz com as minha surpresa? Você vai vir com um pincel escova E agora você vai pentear os perinhos no sentido de crescimento deles de volta É importante deixar eles bem lisinhos, tá? Então, tipo, penteia pra cima e puxa bem pra fora mesmo, tá? Pode ir puxando, entendeu? Enquanto a cola tá aqui, já separa um pó translúcido. Eu sempre uso o pó translúcido da AB. Mas, por incrível que pareça, eu achei um super parecido. Ele é da Luizance. Ele é bem baratinho, tá, gente? Acho que ele deve ter sido uns 12 reais, talvez. Ou colocar um pouquinho aqui na tampa. E com um é esponjinha mesmo, esse que eu comprei no supermercado. Você vem pressionando a esponja no pó translúcido e vai pressionando nas suas sobrancelhas. Quando o pó tá aqui absorvendo toda a umidade da cola e já vai fazendo a outra sobrancelha, faça uma sobrancelha por vez pra não ter erro. Não vai fazer as duas de uma vez, porque pode ser que você se engole e uma das sobrancelhas descole. Olha aí, amor. Eu sou o rei do Rap, não sou? <risos> E vou de novo. Nossa, arrasei Vou fazendo a mesma coisa Agora com um pincel de pó bem grandão Você vai delicadamente tirar o máximo de pó Que você conseguir de cima das suas sobrancelhas Mas não aplique força de forma alguma tá, Pra não correr risco de Desmanchar o que a gente já fez E agora o que a gente vai fazer? Em cima de onde um a gente varreu A gente vai voltar na cola e já vai Passando ela, mas só no sentido de Crescimento agora. Imediatamente Você já vai, selar de novo as suas sobrancelhas. Se você quiser, você pode repetir esse processo várias vezes faço isso no mínimo de 3 a 4 vezes então eu vou cuidar desse processo e já já eu volto pra falar com vocês. Então... Agora que eu fiz o processo repetidas vezes Eu tô tirando o excesso de pó das minhas sobrancelhas Eu vou vir num duo de sobrancelhas Esse aqui é da Luisance. Esse pincelzinho já vem nesse duo de sobrancelhas Mas antes Eu vou vir com um primer fix de sombras Da Tracta Eu vou preencher só até mais ou menos a metade aqui No formato original Depois eu vou desenhar uma nova sobrancelha pra mim Mas a gente vai vir com esse pó mais claro E vamos selar aqui E agora você vai achar que eu tô ficando louco Porque eu tô simplesmente sujando a minha cara inteira Mas já já vai esse sentido, eu prometo E agora eu vou vir no tom mais escuro E eu vou fazendo uma transição aqui pro meio da minha sobrancelha, tá? Pode subir subindo aqui, tá? Ela Agora a gente vai vir no pincelzinho chanfrado E nós vamos escolher uma sombra Essa paleta aqui é até infantil Ela foi bem baratinha, tem um monte de sombra colorida nela Também na dorizância E eu vou vir nesse rosinha aqui mais claro Porque como a maquiagem hoje é tipo Meio fada sei lá <risos> Eu vou vir preenchendo aqui do meio pro fim Que é onde a gente usou aquele outro marrom Indo mais ou menos pra direção da sobrancelha que você quer Chegando mais no finzinho, Eu vou vir nessa outra sombra rosa Que elas parecem muito, mas essa aqui é mais fechada Ela é um pouco mais escura E eu vou desenhar mais a cauda da sobrancelha pra cá Agora eu vou vir com um corretivo de alta cobertura Bem no iníciozinho da minha sobrancelha Mas você vai dando um novo desenho à sua sobrancelhona Vou vir com a blender só pra tirar qualquer risco desse corretivo, tá bom? E se tiver necessidade ainda, vem só delimitando de novo. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessa sobrancelha, desse lado aqui, fora da câmera, e já já eu volto pra falar com vocês de novo. Ok, agora que eu tô com as minhas sobrancelhas já desenhadas e já delimitadas, vamos partir pros olhos. Ainda com o mesmo pincel que eu delimitei as sobrancelhas e o corretivo, eu vou aplicar um pouco dele aqui na minha pálpebra original. Vou aqui puxando um pouquinho pro canto externo e um pouquinho pro canto interno também. Faz a mesma coisa do outro lado. E com uma Beauty Blender, vou tirando as marcaçõezinhas. Bom, eu vou manter os meus olhos mais ou menos nas mesmas cores da sobrancelha, tá? Essas rosinhas. E eu acho que pra começar, eu vou aplicar essa sombra rosa aqui, e eu vou usar esse pincel só para depositar. E agora, com outro pincelzinho em movimentos circulares, eu vou vir esfumando isso aqui. Que eu fiz. E agora com outro pincelzinho menor, eu vou vir no tonzinho mais escuro e vou aplicando aqui só no cantinho de tela. E agora com outro pincel, eu acho que eu vou vir nesse tonzinho laranja, só pra dar uma esfumadinha aqui fora, mas sem pigmentar muito esse laranja. Vou vir com um corretivo, mesmo da Lix, de novo. Vou desenhar o interior da minha pálpebra, fazendo meio que um cut crease, só pra dar uma sensação de que meu olho é um pouquinho maior. E agora com uma sombra rosa, essa aqui é da hashtag bem basiquinha. Essa sombra não é tão barata, tá? Essa paleta custa uns 50 reais. Mas você pode usar qualquer outra sombra rosa mais clarinha. É porque eu não tenho nenhuma sombra rosa clarinha de uma paleta mais barata. E eu vou vir depositando esse rosinha mais claro aqui na parte do interior dos meus olhos. Agora eu vou aplicar uma gotinha de Primer Fix de novo nos meus olhos, bem no centro E com o dedo mesmo, vou numa sombra meio champanhe, tá? Meio douradinho. Vou passando aqui no centro, só pra dar um glowzinho a mais no olho E com a mesma sombra, vou dar uma olhadinha no pincel de detalhe e aplicar bem aqui no começo No momento nós vamos deixar os olhos assim, tá? Ah, ainda não acabaram porque falta a gente fazer esfumado aqui no inferior dos olhos mas a gente só vai fazer isso depois que a gente estiver com a pele pronta. Então é justamente isso que nós vamos fazer agora. Para a pele, eu vou usar a base Fitsp da Maybelline. Essa base tem um ótimo custo-benefício e ela tem uma cobertura bem bonita. E eu não acho que vai te incomodar quando você estiver lá na festa de carnaval, sabe? No bloquinho. Não sei onde você vai usar essa maquiagem. E com o pincel Kabuki, da Maquelã, esse aqui é o, o 115 eu vou dando leves rastinhos no meu rosto para espalhar a base. Para corretivo, vamos aproveitar que esse aqui já está perto, né? O da NYX. Vou passar ele aqui embaixo dos olhos. Mais concentrado no centro do rosto. Que é a área que a gente quer chamar mais atenção. E também vai cobrindo uma mantinha ou outra que você vê no seu rosto. Eu vou vir com a Beauty Blender, tirando quaisquer marcaçõezinhas do corretivo. Agora eu vou vir com um corretivo, um stick da Tracta. Esse aqui é na cor escura. E eu vou usar ele nas áreas de contorno do meu rosto. Vamos começar desenhando algumas linhas na testa. Vamos desenhar aqui na maçã do rosto também, vou desenhar aqui embaixo, tá? Pra cortar, o digo. E aqui no topo da ponte do nariz. Eu vou espalhar esse contorno com um pincel. E aqui no nariz eu vou vir na Beauty Blender mesmo. Aproveitando que estamos com a Beauty Blender na mão, vamos selar o nosso rosto. Pra fazer o contorno hoje eu vou usar um pó facial bem baratinho. Esse aqui é da Ruby Rose, esse aqui é o tom PC18 e com um pincel leve bem grandão vocês já conhece, que é com ele que eu faço o meu contorno da testa. E agora, com um pincelzinho um pouquinho menor, eu vou vir fazendo o contorno em pó do meu nariz, tá? Com o um pincel chantado pouquinho eu vou vir naquela mesma sombrinha que a gente fez aqui no interior dos olhos, tá? E eu vou usar essa sombrinha como blush. Vou aplicar um pouquinho aqui, e só o excessinho assim, do pincel eu vou passar aqui na pontinha do meu nariz, um pouquinho aqui no comecinho da testa, e um pouquinho aqui na pontinha do queixo. Agora eu vou cobrir as minhas sobrancelhas e vou passar um pouquinho de água termal no resto do meu rosto pra tirar a textura de pó. Vou vir com esse iluminador aqui da Natura iluminador glow da linha Aquarela e vou vir com o meu pincel leque e vou aplicar aqui. Como ele tem um fundinho rosado, ele vai super combinar com essa maquiagem. Vou vir trazendo aqui um pouquinho mais ou menos onde está a minha sobrancelha nova. Vou aplicar um pouquinho aqui no queixo e com o meu dedo, eu vou vir aplicando aqui, aqui, ó, na ponta do nariz eu vou vir nessa paleta da Luisance, é uma paleta Galaxy que eu comprei recentemente ela foi bem baratinha, foi R$21,9 aqui na minha cidade olha, ela tem várias cores e eu acho que as que mais combinam com a minha make de hoje, talvez sejam essa e essa, mas eu acho que eu vou usar só essa aqui tá certo? A maquiagem tá maravilhosa até o momento, mas se a sua maquiagem estiver dando errado, gente, tá com glitter em tudo. No carnaval é isso que resolve e pra isso eu tô usando um pincel de tinta mesmo de quadro, tá? Esse tipo de pincel aqui. Olha, tá vendo? Esse lado aqui sem glitter e esse lado aqui com glitter dá um a mais. Olha, eu não tinha pegado isso ainda, hein? Eu passei o primer fix, porque eu não tinha visto é tipo um gelzinho, ó, tá vendo? Os glitterzinhos já grudam. E já que nós estamos com a paleta aberta, eu acho que eu vou vir pegar esse tonzinho aqui meio branco. Né, esses refletezinhos holográficos. Vou aplicar bem aqui no início dos meus olhos, no cantinho interno. E vou aplicar uma máscara de cílios. A máscara de cílios mais baratinha que eu tenho aqui na minha coleção é essa da Ruby Rose. É da linha trópico Agora que a gente está com os cílios pretinhos, a gente vai fazer mais um na maquiagem. Eu vou usar uma color branca rosa Que na verdade eu já usei nesse tutorial aqui Onde eu reproduzo um look do James Charles Depois que você terminar de ver esse vídeo, vai lá e assiste E com um pincelzinho língua de gato Eu vou dar os menores pontinhos possível, tá? Eu juro que você tem um pincel língua de gato Eu enfiei ele inteiro no tubo Vai fazendo um legradezinho, tá? Deixa mais forte a cor perto da linha do seu cabelo e vai enfraquecendo aqui até o meio da testa. E aí, novamente, na forma a sombrinha rosa, vem no tom mais escurinho de rosa, ó, e vai passando por cima. Passa a sombrinha rosa mais escuro perto da linha do cabelo e a sombrinha rosa mais clara pode ir trazendo aqui mais pro centro. Eu tenho essas pedrinhas autoadesivas adesivos pra o um rosto. Eu comprei elas por R$19,90. Foi o um preço bem em conta. Mas, olha, as pedrinhas são assim e eu consegui exatamente a sugestão que o desenho aqui tá me dando e eu vou falar ele bem aqui no arco da minha sobrancelha Deixa eu falar para vocês, eu não gostei dessa pedrinha mais, vou cortar só essa pedrinha, tá? Com a boca eu vou usar esse batom aqui da Make o de, de Carrier. ele é do tom Very Berry eu não sei quanto esse batom custa, mas as coisas da Carrier são bem acessíveis essa aqui é a cor do batom, acho que super combina com o nosso look eu vou vir aqui e aplicar ele normalmente então gente, eu apliquei um cílio postiço. Esses cílios aqui, eles já são autoadesivos, por isso eu não usei cola. Mas eu não tô sentindo muita firmeza nele, eu tô sentindo eles descolando. Ai que eu vou! Tá gente, eu juro que eu tentei o meu melhor com esses cílios, mas eles não vão ficar melhores do que isso aqui. Então, eu vou ali, vou botar uma peruca e eu já volto pra respeitar de vocês. Então gente, coloquei essa peruca aqui só pra fazer graça mesmo, tá? Esse aqui foi o look de hoje. A gente fez uma sobrancelhona toda rosa, um olhão rosa, bocão rosa. E praticamente esse é o vídeo de hoje. Você pode usar com ou sem peruca, tá? Esse aqui é só uma brincadeira. Mas é porque eu acho que com uma peruca talvez complete mais o visual. Mas enfim, chegamos ao fim da maquiagem. Se você gostou, por favor, dê um like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações do sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E não se esqueça que nós estamos na semana especial de carnaval aqui do canal, a Carna Week. Então nós teremos vídeos de segunda a sexta, postados às 18 horas aqui no canal. Todos os dias com novas makes, novos looks e inspirações pra vocês irem testar muito no carnaval. Tá certo? Não se esqueça de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, ambos em @gazatrd, E também de comentar o que, que você achou dessa maquiagem aqui embaixo e de mandar para os amigos, né? Manda o meu canal para todo mundo já aprender a fazer as maquiagens e se fantasiar nesse carnaval. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje.